E aí gente, eu todos muito bem-vindos. É o um Bigodonário. hoje eu trouxe aqui o meu primo, mano. Meu primo aí no canal faz tempo que ele não aparecia aqui aparecendo nas lives, aparecia ah, no canal antigamente, né? Eu trouxe ele aqui hoje porque hoje é um dia de vitória. Hoje ele conseguiu, depois de muito tempo, upar o corredor dele não no me, nível 10. Me. Eu não tenho corredor nível 10, cara. Eu jogo e ele tem corredor nível 10, eu não tenho. É sério, isso é incrível. Mas desde que a gente fez o clã, ele só pede corredor, não é verdade? Todo santo dia, cara. É, ele pede corredor sempre, desde que tem um clã, não pede nenhuma outra carta. E por isso que ele colocou o corredor dele no nível 10. Só que o vídeo de hoje não é pra falar sobre isso. Esse vídeo de hoje é porque eu resolvi dar um presente pro meu primo. E é um presente muito bom. Ele tá ficando emocionado. é vai é chorar. Que, emoção, muito emoção. que engraçado Estamos aqui dentro da conta dele já E eu botei algumas gemas aqui na conta dele Na verdade aqui veio uma oferta pra ele Eu comprei essa oferta aqui Abri junto com ele e não veio nada que preste Assim né, mas o bom foi o ouro Pra ele conseguir upar o corredor dele E o interessante é que a gente tem bastante Gema e a gente vai aprontar hoje é Essas gemas aqui no jogo Ele tá atualmente aqui com 3.597 troféus É uma vergonha suado, pra suado. quem É, é uma vergonha pra quem tem corredor é ele joga esse jogo, Olha o deck dele, trabalho, gente. trabalho, tem vida social. Ó. É, ele é joga verdade. Esse jogo. O Neto não consegue jogar com tanta frequência o Clash Royale, Ele até tem bastante troféu pra quem joga pouco. Porque ele trabalha bastante, enfim, da toda hora uh, trabalhando e é difícil de jogar. Quem trabalha é difícil de jogar. Enfim, nós vamos fazer o seguinte: com essas gemas aqui, eu tô pensando em abrir o baú do Rei Lendário por ele aqui. Já comprei a promoção e vamos aproveitar em vídeo e comprar o baú do Rei Lendário. O primeiro baú do Rei Lendário teu, né? Primeiro, primeiro. Mano, vai vir lendária de certeza, então isso é muito interessante. E vai ser bacana porque pedir a conta dele, né? Cara, é uma eu conta muito mano, lendária é legal, mano. Não tem, eu não tenho bruxa sombria, eu não tenho vamos meia ver. cavaleiro. Vamos ver aqui as cartas que tu não tem. Vamos ver aqui embaixo, calma aí. Ó, ele não tem fantasma real, que é a nova carta. É uma carta boa, se tu ganhar vai ser muito top. Ele também não tem o leitador, bruxa sombria, cemitério e meia cavaleiro. Cara, dessas três, eu gosto fantasma real, meia cavaleiro e bruxa sombria. Se vier uma das três, tá valendo muito. Enfim, vamos então comprar aqui, chega de enrolação, né? Vai, aí. clica aqui na... Vai, sem gema, hein? Tá certo do meu bolso aqui, então espero que venha coisa boa. Dá, dá, dá, Beleza. 2.500 gemas Começou. gastas. Beleza, 4100 de ouro. Okay. Muito bom. Beleza, Neto. Olha aqui, ó. Olha só, é um baú da estratégia. Então você pode escolher as cartas. Eu prefiro Ariete. Tem muita gente usando cabana hoje em dia. Mas eu prefiro Ariete de batalha. O que, que tu prefere? Cara, eu não sou do tipo pedreiro. Então... então, essa aí, ó. Aí, bate aí, bate aí. Meu primo não é pedreiro. Tamo junto. Beleza, Ariete. Ó, ixi. Essa aqui ó, é. Olha, cinco, tu cara. precisa de mil pra upar Nossa, o corredor Só o corredor... cinco num baú desse? É só cinco, cara Tem muita carta ainda, vai é lendária, mano Nesse baú Tá, vai, o corredor, óbvio Corredor, beleza Ele prefere o corredor, é corredor, corredor, corredor Nunca vi um cara pra ser tão fanático corredor Ó, Torre Bomba ou Torre Inferno Duas torres aí, primo Tem que tu prefere Eu prefiro Torre Inferno Torre Inferno é uma carta assim que mata golem, mata peca Beleza, Torre Inferno aqui Tá valendo, muito bom Coletor de Elixir ou cabana de goblins Cara, coletor, óbvio É sério, tem muita é. Não tenho noção a quantidade de pessoas que tá usando cabana Principalmente cabana jogar de goblins com um deck de construção, cara. Tudo bem, então, vamos é. lá, coletor é bom É o coletor dele, mano, ele tem a carta quase do nível da minha Mas beleza, essa, essa é uma boa, ó Eu prefiro gangue Gangue, ó. Gangue é meu gangue Meu deck é principal, gangue. que o Atim, meu querido amigo, me a passou Atim é É gangue Ó, beleza, lendário de ali, livre lá, meu Deus Ah! <risos> Tranquilo, relâmpago ou guardas Guardas tem muita gente usando Mas se tu pegar o relâmpago, tu vai conseguir upar ele Então acho que é mais interessante pegar o relâmpago O que tu acha? Mesmo não estando tão Tão bom, o pessoal não tá usando tanto Cara, tem que ser relâmpago Guardas eu nunca usei na minha vida Ah, beleza, eu uso bastante guardas, mas enfim Ah, lendária ah, Beleza, fantasma real ou meia cavaleiro Ou bruxa sombria, vai vir duas, então assim As chances são altas, beleza? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Ó, oh, desgaste. Poxa, cara. Caramba. Tanta chance. Ó, oh, pelo menos... Ó, o oh, que tu prefere? Desbloquear Lenhador, que é uma carta que dá pra fazer bastante combo aí. Combo com Balão, combo com Golem. É uma carta boa. É uma carta boa. Não é ruim. Eu, eu não vou botar Princesa no nível 3, não sei. É, cara. então eu acho que mais vale desbloquear uma Lendária que tu não tem. Tranquilo? É. Não é! A melhor escolha, galera. Eu previsto que viesse Fantasma Real pra ele ou Mega Cavaleiro, mas enfim. Beleza, foi um baú bom, por sinal. Apesar de ter cagado na lendária, foi um baú que tu ganhou ali. Ariete, Corredor, ganho de Goblins, Coletor, Torre Inferno. Então foi um baú bom no geral. Beleza, então, galera. Já que a gente não ganhou lendária, eu sei que é muito difícil vir lendária no baú do Relâmpago. Mas assim, é mais um baúzinho que a gente pode abrir aqui porque tem gema suficiente. Bora abrir, então, aqui o baú do Relâmpago, né? Já pensou se tu ganha lendária nesse baú aqui? Nossa. Já pensou? Aí desceu o cara mais cagado do mundo. 600, chocante. 600, nossa, que viada bosta, mano. 610 de ouro, beleza. Barril de esqueletos, a nova carta aí que o pessoal tá usando bastante. Não é lendária, tá bem misturou esse baú. Ah, goblin com dardo e. Clone, troca, troca. meu Deus troca, troca. Beleza, calma aí, a gente pode trocar aqui Vamos trocar então o clone, obviamente P.E.K.K.A É, se vir peca vai ser uma boa Príncipe Ai. Porque, sei lá, pode vir espelho agora aqui no... no na carta épica. Eu trocaria o barril ou o goblin com dardo E tu prefere? Pode vir rara no goblin com dardo Pode vir corredor Corredor Olha aqui, vamos trocar uma aqui Lápis. Uh, uh, uh, uh, uh. Ah! Nossa, abriu! Troca! peca, Vai, vai vai, vai, vai! Épica? Vai, vai! Ai, ai, ai! Balão! Tá bom, tá bom! Tá cara. bom, né? Não. Balão! Não é o que tu mais usa, mas... Vai de novo! Ah, não, não vai! Não vou cara. Vai aqui? Aham! Uhum. Vamos ver. Três mosqueteiras. Tem muita gente usando três mosqueteiras agora. É tá uma carta bem usável. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui, cara. Já compramos a gema, já compramos baús. Não foi a melhor compra que a gente já fez no Clash Royale, mas eu quero usar o deck dele aqui. Ele vai dar umas dicas pra mim de como usar esse deck aqui, mano. Ah, Isso. Bom. Bora puxar uma no multiplayer aqui. ele tá na, na Eletrovale. Ah, eu tava na Eletrovale semana passada. Dando uma passeada cara, Beleza, é. ó, ó O cara começou com fornalha aqui Eu vou começar fazendo o seguinte vou tacar o um mago elétrico aqui Mago elétrico Ai, o tanso Não era, mas tudo bem Tá com bola de fogo ali ou não taca? Eu não sei o que eu faço Acho Mano, eu pega, nossa, olha Tu tá jogando com os caras? Olha, olha o nível dessas caras desses caras é, ferrou, ferrou legal aqui Eu vou ser obrigado a fazer o seguinte, eu vou tacar um corredorzinho aqui, ó Vai puxar ali, mas pelo menos Beleza, perder aqui Cara, não foi ruim O cara não conseguiu encostar na nossa torre Então tá valendo, isso não foi tão ruim Beleza, o cara tem umas cartas também bem upadas O pessoal fala, nossa, João, você tá na lendária Como assim? As tuas cartas são bem upadas Mas eu jogo com gente na Letro vale, mano Que tem full, carta full comum Beleza, vamos fazer o seguinte. Hum, Ai. Hum. Calma aí, que não é o fim da pecada. Nós vamos tentar arrastar ele pra cá, Vem pra cá. Vem pra cá, filhote. Ixi. Calma aí. Vou ser obrigado a arrastar ele pra cá, porque senão ferrou muito. Vem pra cá, filhote. A gente vai conseguir counterar bem, eu acho. Tô levando a peca pro outro lado. Não, beleza. Beleza. Foca ali, focou. Beleza, se focar, tá bom. A gente vai conseguir ainda. Fornalha é uma carta chatérrima Chaterrima. Mano, PECA Nível 6 é, é, é, a, é a quantidade de, de coisas que eu tenho na minha. Não vou nem gastar aqui, não vou nem gastar porque eu acho que não vale a pena Beleza, vou fazer o seguinte, vou tacar um tronquinho aqui E vou tacar uma ganguesita aqui Eu não quero nenhum tiro de mosqueteiro e já vou tacar o corredorzão com um espírito de gelo Vamos ver, fornalha não, fornalha não, fornalha não Ai, ui, provavelmente vai dar bom Cara, se o nosso corredorzão chegar Beleza, calma aí, calma aí, calma aí, nossa mano, fornalha filha de uma égua, beleza primo, ó, a gente tá defendendo bem, mas ainda não tá aquele negócio, beleza, peca aqui, tá aqui a peca já na parada, tá certo aqui, beleza, eu vou tacar o mago elétrico cá. beleza, mago elétrico tacado com sucesso, nossa, essa gangue agora eu fui noob ao extremo mas beleza, já vou vir do outro lado aqui, tacando uma parada aqui, beleza. Olha isso, mano, tá difícil essa parada aqui, hein, vou te dizer. Calma aí, ó, vou tacar isso aqui aqui, pra dar uma puxada nessa galera. Foi bom agora, o que que pareça foi bom. Se a gente conseguir ficar se defendendo, tá valendo. Ó, beleza, o cara foi ali com coisa. O que tá complicando nós é, é isso, ó, é a fornalha dele, a fornalha dele. Tá complicando nossa vida no extremo. Ó, se chegar agora vai ser bom Ai, mano, bola de fogo Ó, beleza, nós conseguimos dar bastante dano na torre dele Neto, comenta alguma coisa aí, comentarista Pelo amor de Deus eu tô preocupado com meus troféus Ah, tá, calma aí que você tá jogando O Bigodão tá jogando aqui, cara Relaxa, relaxa aí Tá travando, calma aí, beleza, travando mais. essa travadinha não vai dar nem no couro A gente vai, vai, vai bonito agora pra cima dele Agora eu quero ver esse cara defender Duvido, duvido Vou atacar um tronquinho aqui, ó Por que que ele tá cá? Ai, mano Ai, só chora, tá? Que a gente levou Haha Vou botar na lendária, cara. Se ficar assim, ó. Se continuar nesse padrão, nesse nível, mano, corredorzinho nível 10 é uma delícia. Queria eu, queria eu, tá? Beleza, vamos puxar mais uma. Ai, alô, calma aí. Oi. É a tua mãe, Neto. Né? No meio da partida aqui, não tô... estou. Beleza, mano. Beleza, agora vai dar bom Vem na minha que é sucesso Calma aí, calma aí Show, Maravilha, uma ligação aqui no meio Beleza, consegui defender aqui, isso foi bom Bora atacar a gangue aqui Vamos calma. Ah, Já era, três coroas ah, primo, Hoje foi só vantagem, dá tá, pra ti Tu tem que agarrar o seu, teu pro resto da vida <risos> Galera, antes de finalizar o vídeo Eu esqueci de pedir o um like pra vocês Então eu voltei aqui, não é mesmo? Olha que youtuber bobo que eu sou não esquece de deixar aquele like maroto aqui embaixo De se inscrever no canal se você aí não for inscrito Espero que você tenha gostado desse vídeo aí com meu primo Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!